Que eles dão para as lésbicas Xanda né? Sabe que dia é hoje? Aniversário da Tailas E o que, que significa? Que eu sou oficial, oficialmente a escrava dela Por um dia Né? Correto <risos> ah, gente, Aqui no bonito hotel Você recebe o um café na mesa Eles mandam Duas medialunas Isso aqui, isso aqui eu não sei o que é, ó, tipo uma média aluno, mas sem. Acho que tem outro formato. É, um, é diferente. O que é, é mais é, fica aí o questionamento: o que, que é. é? Tipo um doce. Pãezinhos: doce de leite, geleia, cream cheese e manteiga. Suco de laranja e frutinhas. De e café. <risos> Ah, sim, e tem também aqui os frios que ela trouxe agora. A gente tá pegando aqui o metrô em Moreno. Pra ir pra Tigre, você tem que chegar até Retiro. E aí, pra ir no trem. Uh, no trem turístico, você vai pegar esse mitre, esse mitre aqui. Sim. E aí a última estação é onde tem o um trem da la costa, na Estação Mitre Cadê aniversário de que o MF Cup na América Latina. <risos> Resumindo, você desce na Estação Retiro E aí você tem que pegar um trem, que é esse trem que a gente tá aqui Até Mitre, que é a última estação desse trem trem e você consegue é, planejar onde você vai parar e quando você vai subir etc. essas ações que você pode descer elas são Três bilhetes para o trem turístico é muito baratinha, saiu 20 pesos cada um. Se dá tipo três reais, vale muito a pena. E um pouquinho foi o caminho de como chegar de Buenos Aires a Tigre usando o trem de la costa que é o trem turístico a gente também vai voltar pelo trem convencional aí você pode comparar e decidir como você vai ver Aparentemente, a gente não escolheu um bom dia para vir é, O Parque de la Costa, que é uma das coisas que tem para fazer aqui Está cerrado. Parece que abre só de fim de semana Ah, aparentemente tem barquinhos, pelo menos, pra fazer o passeio A gente não termina aqui a pouco É... Alguém está bem mal-humorada por esse motivo Que é meu aniversário A gente já falou isso em outro vídeo Aí, o Chai Natal, tá fechado Olha só. Isso é uma das coisas que se tem para fazer aqui em no, aqui no Tigre. É vir comer no Chinatown. Além disso, tem passeios de barco. A gente vai ver quanto que tá um passeio de catamarã. Então, me informei aqui hoje tem uma promoção, um passeio de uma hora por 150 reais. 150 pesos. 150 pesos. E ele vai em três rios. Tá. E tem um passeio que ele sai a uma e meia, é um passeio de duas horas. Ele faz os cinco rios, só que ele tá 270 pesos. Então, a gente vai ficar com esse de 150 mesmo. <risos> gente que pedir uma tortinha de aniversário para ela, sem ela saber. Ah, gente, casal assim, né? Eu dei um pedaço de, do meu bife para ela, ela me deu um pouquinho de macarrão. Hein? Boa comida, hum. boa. Maninho. Dá para ver que é feito aqui, que é uma industrializada. Gostou né? do muito, parece que eu tô comendo doce de leite, doce de leite gelado, doce de leite boa urgente, boa boa de gelado uh. A few minutes later, nessa data querida, eu tava morrendo de vergonha. <risos> eu já ia falar, não é que não <risos> Obrigada. Adoro, Nossa, acende ou oh, apaga. Você tá cantando, amor? Muitas... Delice... Ah, Quer que eu cante inteiro, gente? <risos> Muitos anos de vida. Pra nada, Tudo! tudo. Tá, ela, tá, ela, tá! Ela. Gostou da surpresa de aniversário, amor? Gostei. Gostou? Uhum. Pior Muito fui bom. eu falando com o garçom, falando que era o desayuno dela. <risos> <risos> E um beijo com penhas Sim, esse é o meu espanhol Just like him. Então, gente, não compra ali onde logo onde você chega, que eu acho que é o primeiro quiosque, né? Sim. Por isso que é mais caro. Ah, ah, é? 50% mais caro. Sim. Sem peças, pra vocês terem uma ideia. É, hoje equivale a 18 reais. Sim. Então parece um valor razoável, né? Uhum. Uhum. Passei de uma hora de barco? Sim. Legal. tá vendo make a feeling that i'm going under but i know Gente, cara, nem sei o que eu falei com meus olhos. Acho é que eu... é mas foi muito gostosinho, muito relaxante. É demais. É muito interessante o jeito que as pessoas vivem por aqui. Muitas casas de férias, eu reparei, mas parece que bem gostosinho. Olha, se fosse vermelho. Para voltar nós vamos fazer o caminho diferente, nós vamos pegar o trem direto para retiro. Aqui na é estação de trem. De... Aqui não é Gente, no final das contas, o trem comum, ele acaba sendo mais rápido, porque você não tem que fazer baldeação lá em Mitre, e é mais barato, o outro você paga R$7,50 para chegar na Estação Mitre, e depois 20 pesos para pegar o trenzinho turístico, esse é só R$7,50 lá da Estação de Tigre, então compensa. O caminho do, do trem turístico é um pouco mais bonitinho, assim, você vê do que esse. Esse é um trem normal. Outra vantagem de você pegar esse é que na volta, se você quiser, você pode descer na meu grano C. C. E lá é a China... é o bairro... Chino. Chino. Né? Então, como se fosse a Liberdade. Como se fosse o bairro em Liberdade Paulo. em São Paulo. Então se você quiser já parar lá e comer alguma coisinha...